Maria, mãe do Salvador, na esperança do povo sofredor, assim na terra, sinal do de nosso Deus, e prazo, os o sol teus Maria, mãe da igreja, rainha universal, de novo e virtude, libertar-nos do mal, ensina a ser fiel o povo Serva, vem-nos solidar Onde ir e como caminhar Servindo a Deus e também a nosso amor Como resposta a nossa vocação Maria, muita igreja, rainha universal Pelo de virtude, liberta-nos o mal Ensina a ser fiel o povo for me no